Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre alguns eventos cristãos Como o Decente, por exemplo, que aconteceu agora, na semana passada Bem, eu estava lá, graças ao irmão que eu amo muito na minha igreja Que ele me presenteou com o ingresso E eu fiquei muito apaixonada pela forma com que eu pude ver Muitas mil pessoas num estádio, na verdade foram três estádios ao mesmo tempo, né, no Alianza e no Morumbi em São Paulo E lá em Brasília, só para proclamar o nome de Jesus E muitas pessoas falaram, ah isso é ridículo, parece um Rock in Rio crente O tanto de gente lá que podia estar tá orando, podia estar tá buscando em outros lugares Duvido que ajuda alguém, tá indo lá a adorar a Deus e cantar louvores, enfim eu vou ser bem honesta, porque o canal é meu, é o que tô falando, eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que qualquer esforço do homem para se aproximar do Senhor é válido. A religião nada mais é do que uma tentativa de se ligar a Deus. Só que Deus já é conectado a nós pelo Espírito. O que nós devemos fazer é nos relacionar com Ele. E quando eu vejo pessoas gastando tempo para falar de outras que estão ali buscando a Deus, eu conheço muito mais daquele que fala do que do outro que está sendo falado honestamente. Eu escutei várias pessoas no, no estádio dizendo, nossa, aquela menina só tira foto. E aí depois o cara tava dormindo na pregação e a menina tava chorando horrores. Eu não sou ninguém para dizer como é a experiência das pessoas com Deus, assim como eu acho que ninguém é. Somente Jesus conhece a história de cada um, o que cada um busca e qual é a experiência de cada um com ele. E se Todos nós, como igreja, parássemos de olhar para o outro e preocupar com a fé do outro, e preocupar-se com a nossa fé, nós teríamos experiências sobrenaturais a rodo, porque é isso que Deus quer que aconteça. Uma das coisas mais incríveis que eu vi nesse decente foi uma pessoa que eu vi entrar de cadeira de rodas e sair carregando a cadeira de rodas. É, depois, pela internet, eu vi vários posts, tanto ridicularizando o evento, quanto contando de alguns milagres, cegos, surdos, pessoas que estavam com imobilidade, que saíram de lá curadas. O que separa alguém que entra num evento cristão de alguém que fica do lado de fora? E o que separa os dois que entram e alguém que recebe cura e outro que não? Nada mais, nada menos do que eu se esvaziar de si mesmo e receber ao Senhor. Eu tenho muita fé na palavra de Deus. A igreja onde eu é, faço parte... E a fé que eu professo ela é baseada na Bíblia E eu acredito piamente no que está escrito ali E está escrito que se eu perder a minha vida eu vou ganhá-la O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que diminuir de mim e aumentar do Senhor Quando uma pessoa resolve ficar 12 horas num evento Para agradecer a Deus pelas coisas, orar, receber, ver o mover de Deus acontecer Não me importa qual é a intenção do coração dela Me importa que ela estava lá Melhor ele se esforçar em estar em um ambiente de glória e de graça E de bobeira ser abençoado Porque era assim que acontecia com Jesus A palavra de Deus diz que Jesus dizia para as multidões elas eram curadas Você pensa mesmo que eram multidões somente de religiosos certinhos Ou multidões somente de pessoas que iam no culto todos os domingos? Multidão é multidão, tem de tudo numa multidão E ele curava todos, e ele abençoava todos E a graça estava ali para todos Não pegava quem não queria E acontece igual hoje em dia Nós não temos mais a presença de Jesus como um humano Porque nós temos vários humanos com a presença de Jesus É o nome da igreja Muitas pessoas me perguntam, por que eu vou dar dízimo na igreja? Eu posso ajudar um hospital, eu posso ajudar uma, um orfanato. Claro que pode, mas o Senhor escolheu lidar com a humanidade através da igreja, não de hospitais e não de escolas. Isso também é importante, mas a Bíblia diz claramente que Deus escolheu ter o relacionamento dele com as pessoas através da igreja. Quem é igreja? Igreja somos nós, aqueles que acreditam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Durante esse evento do Descende, eu escutei uma coisa muito legal, apesar dele ter feito, sido estruturado por igrejas evangélicas. É, tinha de tudo ali. É, não era uma bandeira de uma igreja evangélica só e também não era uma bandeira de uma religião cristã só. Tudo era para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim a gente conquista muito mais pessoas. Aproximadamente 9 mil pessoas aceitaram Jesus. Quer dizer que elas estão salvas de acordo com a Bíblia. Sabe o que é salvação? Salvação é vida eterna. E aí, às vezes as pessoas falam, ah, mas esses eventos são só para atrair pessoas. Glória a Deus que são ah, mas essas igrejas têm muito marketing. Ainda bem que tem, porque nós usamos o melhor da nossa capacidade mental e de explicar coisas e de vender coisas para o mundo. Porque nós não vamos fazer isso para Cristo, que diz respeito a uma vida inteira e não somente um negócio ou um lucro? Vocês entendem o que eu quero dizer? É claro que o pós-descende ou pós-eventos cristãos, porque isso pode ser uma conferência, pode ser um encontro com Deus, pode ser qualquer evento que você tenha ido. O que fazer depois? Porque você chega lá, você vê mover de Deus, você vê pessoas chorando, caindo e às vezes nada aconteceu com você. Você vê pessoas dizendo, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, pessoas sendo curadas e você tá ok. Ou às vezes você teve um sentimento diferente e sai dali e o que acontece depois? O que acontece depois é que agora você entrou num relacionamento com alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E como viver esse relacionamento? Lendo a Bíblia, participando de reuniões onde pessoas também têm essa fé com você. Presta atenção, a sua fé não tem que estar pautada nas pessoas, ela tem que estar pautada em Jesus, porque muitas vezes a gente fala mal das igrejas e fala mal dos líderes, mas tínhamos Tomé que não acreditava que Jesus era Jesus, tínhamos Judas que traiu o próprio Deus e eles tinham como líder o próprio Deus Jesus e como igreja os apóstolos, Pedro, João, você vai dizer que é a culpa da igreja? <risos> em todos os lugares teremos pessoas que não vão acreditar, que vão zombar, que farão coisas ruins todos os lugares, no seu trabalho, na sua escola e na igreja sim. A diferença é que o seu foco não pode estar nelas, o seu foco tem que estar em Cristo. Então eu fui nesse evento e vou em vários eventos cristãos, esse fim de semana mesmo eu tenho uma conferência de jovens para participar e o meu foco não é em quem está falando, o meu foco não é em quem está participando, o meu foco é em Cristo que está ali sendo adorado, idolatrado, glorificado, porque é Ele que me salvou. E se eu achar um outro lugar onde eu também possa expressar a minha fé e minha gratidão ao Senhor, eu estarei ali. Mesmo que seja, nossa, passível de vários problemas. Amém. Eu ainda sou mais abençoada em um evento onde Jesus é o centro do que em casa assistindo televisão. E eu gosto de assistir televisão. Então, o que eu quero trazer hoje para você é que você tire esse julgamento do seu coração sobre outras pessoas em eventos cristãos ou sobre você mesmo receber ou não quando você busca o Senhor. E entender que... Quem realmente merece toda honra, toda glória, todo louvor é Jesus. E Ele sempre está disponível para nós. E se você duvida, entra no seu quarto, fecha a porta e grita pelo Senhor Jesus. Faça isso até Ele te responder e eu garanto que sim. Não é eu que disse, é a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça.